O portal AgroLink está em parceria com a Associação Brasileira de Érifor e Brafor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de registro das raças. Eu estou com Zila Zilar e ela vai me contar um pouquinho como é que funciona, como que funciona todo esse processo. É, boa tarde, agradeço a oportunidade de falar para o AgroLink. É, o processo de registro inicia com as anotações das propriedades, né? o, o produtor... Desde a cobertura, em inseminação, ele faz as anotações da data da inseminação, dados da da vaca, do touro, é, e esse, essas anotações são enviadas para nós, nossa associação em planilhas. Esses dados são inseridos no nosso sistema. Posteriormente, no nascimento dos, dos produtos, dos terneiros, como a gente chama aqui, o bezerros, é, também ele verifica a mãe, o pai coloca ali a tatuagem, né? porque o animal tem que ter uma tatuagem na orelha e essa tatuagem é um número que vai seguir para o resto da vida dele. E esses dados também são informados lá para o registro, nós inserimos no sistema. Nesse momento do nascimento ele recebe um número de registro e, e é chamado um registro de provisório, de nascimento apenas, né? mas é um número também que é para o resto da vida. E depois, quando esse animal está em idade reprodutiva, a fêmea, a prenha ou com um cria ao pé e o macho com já o seu exame andrológico funcional, né? ele é provada a fertilidade. Um inspetor técnico credenciado pela BHB são veterinários ou tecnistas ou agrônomos, a maioria são veterinários ou tecnistas. Esse inspetor vai lá na propriedade, revisa os animais. Conforme o seu padrão racial, ele coloca uma marca a fogo né, na paleta esquerda do animal, tanto para o Érefor como para o é confere a tatuagem e essa informação chega para a associação e nós emitimos um registro definitivo e esse registro definitivo é como uma carteira de identidade daquele animal e essa marca é o que certifica a raça, então a gente diz na associação que o Brafor é que tem o B na paleta o resto é cruza distribuindo com Erifor também um excelente produto mas quem quer adquirir um reprodutor que que verdadeiramente é daquela raça ele precisa passar por todo esse processo que acaba valorizando esse produto é. Zilá esse processo ele demora em média quanto tempo olha uh, demora Desde a cobertura até o nascimento, pode levar uh, é, nove meses ali da, do nascimento do animal, né? Mas para emitir o registro é rápido. O registro chega lá na associação, dependendo da demanda, é, pode levar ali um mês, talvez menos. É, depende da, da demanda, mas é rápido. Mas existe tanta burocracia como os demais registros de... ligados ao agronegócio. É... Uh... É o que eu digo, existe essa burocracia, mas depende também muito do produtor, às vezes, como a gente precisa de documentos. Por exemplo, você comprou um sêmen e vai usar, tem que nos mandar a nota fiscal. Às vezes o produtor esquece, aí chega lá e isso gera uma pendência no registro. Faltou alguma coisa, demora mais o processo. Então é uma via de mão dupla, da nossa parte se ágeis e atender... Uh, o mais rápido possível e o produtor nos mandando todas as informações necessárias. Então, o tempo é relativo por esse caso. Somente para finalizar, uh, Zilá. A questão de números de raça Braford e Érifor, tu tem como me mencionar os dados, tem, mais ou menos, os números? É, o Braford é uma raça que está em, em crescimento exponencial, isso a gente pode ver, uma quantidade de produtores novos e principalmente em outras regiões fora do Rio Grande do Sul, que é o berço da raça, hoje temos em torno de 310 mil Bráforos registrados no, no nosso sistema. Claro que são é alguns animais já que já morreram, né? mas é o número desde o número 1 até o 310, 317 por aí. tá? E o Elefor, uh, seu registro iniciou em 1906, com a importação do primeiro animal, e isso era feito pela Associação Nacional de Criadores. Hoje nós fazemos o registro do Elefor PC e temos em torno de 250 mil animais registrados. Correto, muito obrigada. Eu que, eu que agradeço, foi uma honra poder falar do nosso trabalho para vocês. Eu conversei com o Zilá, que é superintendente de registro genealógico da Associação Brasileira de Érifor e Brafor. Eu estou na Expo Inter, ali na Merladete, para o portal AgroLink.